Tá andando Tá andando? Mas sozinho? Ah. Ele tá indo longe sozinho? <risos> calma aí, calma aí Ingressão, pô a polícia. Calma aí, aqui Ele tá na minha mão agora, né? Tá na minha mão, certo? E se eu fizer tipo assim com ele, ó? Presta atenção E agora? Ele tá no ar? Sozinho? Então, sei lá, vai para lá Pra lá ele ela tá indo sozinho, tá lá? Caraca, hein? <risos> ó, 1, 2, 3, a Ryan aparece na sua frente, ó. Que caralho. Sério, 1, 2, 3, ela some de novo, Só que o celular, ele aparece. Cadê o celular? Aqui, rapidinho. Um Não. O celular tá indo pra onde? Merda. Merda. Caralho. O celular tá voando, cara. Tá voando o celular sinistro, né? Calma aí, deixa eu pegar ele de volta aqui. Um dos três também do <risos> aparece novamente. Bom, Uma. É okay. Psicológico, mas eu acho é. Ok, beleza. Só que. Eu, eu, eu só vou precisar da minha identidade de novo, tá bom? E aí você pode voltar completamente ao normal e minha identidade vai aparecer magicamente na sua, no seu bolso de trás. Aí depois que você olhar, você vai ver que é minha vai me devolver, tá bom? Ok, duas <risos> Tudo bem com você? Acho que tem alguma coisa minha com você, não? É, é, é, é minha? Não? É minha ou sua? Mais um, dois, três, vira sua novamente. É minha ou sua? Ah, eu vou guardar aqui comigo. Posso guardar? Não. Não? Por que não? Não. Não? Ah, já era, perdeu, pô. Nada, mas nós tocaram. Não, pô. Perdeu, já era. Vou jogar lá fora, tá mãe. Posso jogar lá embaixo? Não, meu mãe vai me matar. Vou te matar por quê, cara? Não! Não pode, bem, né? não. pode não? Não. Por quê? Porque é minha. Essa o oh, quê? Identidade, Minha mãe é? vai brigar comigo. Vai não, pô. Vai ah, sim. Cadê você tem no um celular e outro? Cadê a sua carteira? Ué. Só tem lá. celular. Tua mãe vai brigar contigo não, pô. Vai sim. Vai jogar lá embaixo. Não, não, não, não. A terceira vida é ser carona, velho. <risos> Não, Não, não. Eu não, tôını, não é a Vai parar de segurar a é não tá? não, não. Não. Eu acho Que isso? Normal, tudo isso é é muito engraçado! <risa>